com vocês. Hoje a gente tá aqui pra um vídeo super legal que é, Isa. Que que é? Gente, vocês viram que a gente tá um cenário diferente, que nunca apareceu esse cenário. aqui. Não... A gente tá aqui na minha casa, no quarto do meu irmão. Inclusive, ele não pode saber que a gente tá montando uma cabana no quarto dele. <risos> o vídeo é basicamente isso. A gente vai montar uma cabana aqui no quarto do meu irmão. Porque a cama é maior. E vai ser mais fácil pra gente montar. Então, da Lovers! Uh. Então, gente, é aqui que a gente vai montar a cabana em cima da cama do John. Olha, orta. gente, eu tô muito bom. Aqui é muito conchegante, sério. E eu não sei como a gente vai montar essa cabana. Também não sei, porque eu nunca fiz cabana aqui. Você também não. Está tá ligada, né? Estou, porque o John não quer tá deixar. Não, a gente nunca montou nessa, a gente é. nunca teve essa vontade de montar uma cabana aqui. Sim, mas porque aqui é grande, espaçoso, o homem vai amar, a gente quis montar. <risos> E tem a Isabelle pra montar a cabana. O que, que a gente vai precisar? O okay. quê? A gente vai precisar de pano. Muito pano. Cobertor. Cobertor. Cobertor. Cobertor. E Nossa, meu irmão tá arrumadinho, tá? Hoje tá arrumado. Mas minha tia disse assim que ele deixa a roupa jogada no chão. <risos> Segura aí que eu já tô cansada de segurar essa câmera. Meu braço já tá doido. Ai, gente. Gente, eu vou lá pegar o super forte. E eu quero ajudar a me pegar. Vou focar mais em fazer. Oi, Isa. Olha só o que, que eu peguei, galera. Gente, a gente vai focar agora em construir essa cabana. Sim. É... A gente pode pegar um empreendedor. Gente, eu vou com. Tinha uma ideia. O quê? Não, Isa. Isso... <risos> A gente, ela disse lado Aí depois a gente pode colocar uma baladinha de festa e a gente vai gravar a reação do meu irmão entrando no quarto dele. Não ah, ele vai chorar? Não, ele não vai chorar. Ele vai caminhar. Vai, vai, vai destruir tudo que a gente construiu. Para de cantar. Não gosto que eu estou gravando ele. Não, isso é ficar cedo O softbox vai ficar cedo. Ah, Ali, olha aí é a -light, menina. B, para. Ai, eu quero ser chique, você não gosta de Eu não acredito que lindo. E ainda tem, ainda por cima. gente, aqui é uma cadeira. Eu quero <risos> gente, a gente pegou uma cadeira. Pra quem não tá vendo, vou mostrar um pouquinho aqui. Porque não tá dando pra ver a cadeira. Olha, ali tá. Olha, por, por cima. eu por eu não gosto de estragar as coisas. Olha, minha cabana tá caindo Por mais caindo. que eu sou uma. A minha também. Minha, nós, nós duas. <risos> a minha cabana não tava caindo aqui. A nossa cabana deixei bem aqui. Gente, tem uma água aqui. Vamos ver? Como é que é? Tem uma porta! Tem uma porta, gente! Vi, depois a gente volta com Tem uma porta, gente, pro meu quarto pro quarto da Isa. ótimo! É. Né? Uma separação muito boa! Muito boa, porque a Biz vai ficar lá. Aqui é legal. Eu já, eu já, eu já vou, já vou, já vou. Aqui não Gente, a Bicel tem ideias. Deve estar tá uma... <risos> Oi. Oi, lovers. Oi, Isabelle. Por favor. Tenha consciência Desse que você fez. pode estar... Ah, eu estou da cabana. De... Cabana? Oh, Por que e... você fez isso? Porque eu estava ajeitando. Eu ia aqui. arrumar uma utilidade para essa coberta. Sim. Vai. Que Tem que ter uma tinha... partinha. Tipo, tem que ser alguma coisa assim, ó. para Deixa eu ver se tá bom aqui dentro. Gente, aqui dentro de faz. Você quase caiu, ó. Se tivesse caído. Isso aqui é pra segurar. Nossa, Deixa eu entrar aqui dentro pra... Eu ah. vou ficar com esse travesseirinho, porque foi que a... trouxe. Ah. Bel, não tem mais porta. Então vai ser uma cabana só e essa daqui é muito boa, essa cabana. Gente, eu vou entrar gente, pra ver. nunca teve uma cabana tão espaçosa. Também não. Gente, agora a gente vai decorar a cabana. E quando a gente terminar não, de decorar... Vamos, não, vamos, vamos escolher algumas decorações. Eu vou escolher algumas decorações. Tá, e quando a gente terminar aqui de escolher, a gente volta. A gente tá aqui dentro, <risos> a cabana já tá aqui dentro. a minha roca. <risos> a gente tá com o amiguinho aqui dentro. A gente tá com o amiguinho. Não fala o nome dele. Como que será, essa aqui Bebê. tá bem, bem. Ah, uh, bem. Já tem Eu vou pegar aqui a câmera. Agora. Então, gente, estou aqui na cabana. É. cabana no Gente, que ficar... aqui tá bem escurinho. Bel, fecha a porta para ver Fecha a porta. Ó, <risos> oh, com a porta aberta. Não quer a porta fechada. Deixa a porta fechada porque tem que tudo De noite, eu acho que noite. Tá, gente tá de noite aqui. Eu posso gra Vamos gravar tipo não sendo nossa eu e vou... não é, é assim. Olha lá, tá iluminado, mas aqui, ó, a gente tá com o meu gato, que ele tá tentando comer o fio da bexiga. Não, qual? Deixa ele brincar um pouquinho, porque é a vida dele, né? Brincar. Ali, ó, vai ficar o cantinho dele, ó, no canto mais escuro daqui. Aqui tá o meu notebook e que gente, não dando tá dando direito. E, gente, aqui, ó, é as nossas camas. A Isabelle pegou esse coisinho Ai, aqui. Gente, foi... Aí ela colocou isso daqui pra preparar e colocou isso daqui. E tem esse ursinho e eu acho que é só isso. A bexiga, gente. A bexiga, gente. E é isso. Acabou entrar ali no cantinho do Bilu. Ai, gente. Não dá não estar tá dando pra ver nada, gente. Ai, viu? você segura a câmera muito tá. mal. Gente, ó. Faz uma bel. Oi. Esquece um barulho ali lá. No cantinho do Bilu. Oh! Você não acredita? Ih, dá! Ele foi! <risos> Estamos aqui, tem uma Highlight aqui. Pra ter um pouquinho de iluminação. Estou aqui no quarto do Bilu, gente. A Vita tá lá no quarto do Bilu. Gente, Bilu tem quartinho. Olha só. Só tô. Mostra por aqui. Por aqui, Onde que tá minha mão? Tá vendo? Ah, vai deixar uma saída. Botado, sério. É. essa parte. Ai. Ou só botar essa parte mesmo e ninguém entender nada. <risos> Ai, meu o Meu pé, que tô E <risos> Gente, é <risos> Menina, <risos> sai daí, por <risos> favor! <risos> banda. a única que tô tentando tá salvar a única... A única salvativas... Ai, gente, sério. Foi muito, foi muito engraçado. engraçado. Gente, sério, foi muito engraçado. Ele fugiu, aí eu peguei. Meu Deus, o Furitivo! Ai, não hora eu falei, Aí o time caiu no chão. Aí o que aconteceu? O Bill mordeu meu pé. Saiu! Esse vídeo nunca vai poder ser apagado na história do <risos> YouTube. Nunca, nunca, nunca mesmo. Ai, gente, o Bilu... O vilu é muito doido. a gente, bem que Eu correndo. Você não filmou? Não. Você parou de gravar? Não. Só ficou deitado assim o celular. A gente gritando. É, eu tô aumentando até mais a cabana. É, gente, sério, foi muito engraçado. Mas eu já vou mostrar. Eu vou apertar um Sei lá. Parece que a Isabela Gente, espero que tudo esteja subindo. Não é o olho, gente. Não. Um é o gente, eu tô muito triste Porque o Bilu fugiu O Bilu É, é, é. é <risos> que o coisa Ficou mais espaçosa agora nessa... nessa fugida do Bilu Não, mas Não era que ele tava ocupando muito espaço É que tipo, ficou maior Parece Eu ajeitei e que eu peguei te... maior. Pera, eu tenho uma bexiga aqui no chão. <risos> <tem a> ai, <risos> eu peguei. Gente, vou mostrar como que foi. Eu tava aqui e tal. Aí eu então falei: um fugitivo. fugitivo. Aí eu agarrei assim: o Bilu. Eu agarrei ele aqui. Aí ele escapou no meu braço, mordeu meu pé e saiu. Aí eu fiz assim: ai. Eu larguei celular, toda a cabana e saí correndo, aí o bilu tava ali, já. eu na mas A maior militaria do mundo Lembra que a gente já fez uma... Um vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. gostado E agora a gente vai dormir A gente tava de guerra de travesseiro Por isso que a gente tá toda descabelada Sim. Guerra de travesseiro com bexiga É guerra de bexiga, né? É É me descendendo E essa unha tem sentindo a, minha, a na minha cara Cada vez que ela bateu com bexiga na minha cara Ela vai ganhar um pão. Eu me senti a Mim, entendeu? É. Tinha uma hora e eu acertava toda. Vem, acerta! Mas... <risos> não, tem... até ah, ah, gente, vai ter o vídeo, a gente comeu, a gente brincou e agora a gente vai dormir. Sim, mas eu quero eu só dar um tapa na cara da vida B, sai daí. Sai! Sai pra mim, sai pra mim, não. É ver. <risos> é. <risos> Porque a Isabelle virava e eu não via que ela virava. Se vira. Não. não, vira pra lá, vira pra lá. Aparece sua cara. Aí eu tomava um susto porque aparecia bem sua carinha assim. Olha, sua cara tá aparecendo ali. Aí aparece uma cara branca, Ai, ah, que medo! Tá medo. A ah, gente. Aprendeu até o vídeo. vídeo. Espero que você tenha gostado. Tchau. Eu vou descer, gente. Vamos lá, descer, vi. Vamos, tchau, gente. E não é que dá tá mais pouco do que a louca.